Ai, se esqueceu, amo. Aí, eita, pega, tá caindo dois cards. Opa, ô família, vocês conseguem me ajudar lá no TikTok? Me seguir lá? Eu e o ah, meu amigão ela tá aí. Tu tem cara. É não, eu acho que quando eu comprar um computador eu vou estar gravando uns vídeos aí. Bom, Mas por enquanto eu tô, eu tô no TikTok por enquanto. Se quiser passar lá dar uma bom, olhada, eu vou, bom, eu vou deixar no link aí na descrição o meu Instagram e meu Face. E o Instagram eu no TikTok do meu amigo Leitinha e fez ele lá. Não posto muito vídeo de Free Fire, posto mais uns vídeos, sei lá. Eu até pedi pra vocês bater 100 inscritos que eu vou estar tá fazendo um vídeo daí com o co, co, co Cleitinho aí, beleza? É bom, é Boa. Mas já, mas já achou carapina, mim Aqui. Ai. Ai, quem que é a 6 do Nobru? Eu tô se esse que eu passo. 91 uh, Ponto vermelho passei, zero. Eu passei na Cente. Um e o zero é. E o resto é tudo sem, beleza, família? Opa, tem um cara aqui comigo. Ah, tinha um cara aqui. Ai, se mataram! Ó, oh, eu dou peito no começo, mas depois eu só dou uma né, nos caras. Mano, deu eu, dois caras e matei meu peito. Vamos pegar meu toque, né? Eu já peguei o meu. Como é que tá meu toque mesmo? Ave Maria. Hã? Onde tá meu toque mesmo? Nem vi, não é esse daí. Vem no mapa! Ó, oh, mas é 80, graças a Deus, achei. Ô, oh, Toya, é geral é qual, mano? 88. Ah, tá. A minha é mais alta, 91. Tem que mas, dar uma mas, baixada. Ok, Passei, né? de novo. Passei. Pronto, não passo mais. Mas tu passa rápido ou passa devagar? Passa rápido, né? Mas dá uma Pronto. passada devagar. Dá uma passada devagar pra eles verem tua sensação, só um pouquinho, bem devagar. E não vai adiantar muito vocês pegarem a do caô, porque ele é emulador, é né? mais quem usa DP igual eu, que eu tô usando uh, 930 aí, beleza família? Nossa, ver, ver, Olha que tem gelo. Eu vi. Tá fugindo Flanqueei, flanqueei Deitei Vem, vem, vem, vem, vem Tem mais um, tem mais um, eu deitei o outro Boa. Ô, oh, tem inalador ou kit aqui? Posso pegar alguma coisa? Eu tô precisando de inalador. Aí, tem inalador. Vou pegar essa carapina, que a carapina é... tá mais rápida, tu viu? Sim. Ô, oh, tu quer... padrão de arma? Quero. Pega aqui. Cola aqui. Oh, olha, eu, tu pegou esse cara que a galera deu, tu pegou esse cara? Peguei, mas eu tô com a Ah, oh, pega aí Bora dar uma voltinha entra aí Deixa eu entrar, deixa eu entrar ia ser legal se o Free Fire e colocava pra o que tá de passageiro atirar, né? Ia ser bem legal, né? Mas, é. Não sei porque eles não colocam como que é o nome do... Olha, e tu, tu, lembrando, né, me chamar que eu sou o Eu sei, algumas vezes eu me engano. Sim, a outra pessoa que ele quer, a Evon ou o Cauã, que tu joga com ele todo dia, né, finalmente tu jogou comigo hoje. Aí vai lá, aí tu vai lá com o Kaoha, aí tu vai lá e... É, eu fico... Aí tu vai lá, aí... É. Que, que tá jogando, que tu tá jogando com o ele, o caô, é, e agora Também tu, é... Tu, tu tá jogando com o rito, moleque, parece que até tu namora com aquele caô lá, <risos> sai fora, boiola, ai canola, ai granola, quer dizer, é granola, não é canola, ó, oh, tu tem aquela moto vermelha que eu passei te dando naquela caixa, cach... eu tenho aquela, não tenho gelo? O cara tá aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, dá pra vir. Ele vai me finalizar. Ele tá em cima desse tromboio. Tromboio? É uma essa lona aí. Como que é o nome? Cabana. Se tu conseguir botar gel, tu... me salva. Tem gelo? Não dá. Não tem. Tem moeda? Tem levar Só salva lá em cima. Me mata logo, desgrama. Muito Por que, que o cara tá tô, me dando? Eu tô sem kit. que é o cara? Mas eu tô muito... Eu tô muito desfugue. Vai rápido, vai rápido, que o cara... O cara tá indo atrás de moto. Alguém tá indo atrás de moto, que é o Dula. Não, vai upar tua MP5 que eu te dei upador ou tu já upou? Tu já upei. Vai rápido, vai rápido, vai rápido, que o cara tá te seguindo. Será que é boa cair lá embaixo, onde eu moria? Não. Eu vou cair pro outro lado, então. Não vem aqui pra baixo que tem cara Oh, adivinha o nome Oh, adivinha o nome do meu pet? Não sei É uma marca de trator que eu, É uma marca de trator que eu gosto muito e que eu já falei Ela é laranja Mas Hã? Não, isso daí é um caro. Mas é que eu me engano. É uma coisa que começa com vá. É uma coisa que começa com valo. O quê? É uma coisa que começa com valo. É começa com valo? É, os darossa aí vão acertar. Valo. É, começa Começa com var. Valorizar. Hum. <risos> Confia, valoriza Aham uhum. Ah, não sei Valtra, homem Valtra? Nossa, eu nem sabia É né? Os da Arosa aí com certeza Deve ter acertado É, se tiver alguém da Arosa assistindo meu vídeo É, ué Lá eu posto alguns vídeos de trator no meu TikTok do trator do meu padrasto, hein? Quando ele comprar o trator Ai, novo. Ai, meu Deus, que susto. Eu pensei que eu tinha um cara caindo, mas era um drop caindo. Puta que pariu, né? E alguém me marcou, que legal. E eu também! Bom, eu vou pegar o cara e vou. Ah, nós aí pra cima e daí quando ca... o cara vem daí, nós mete bala e faz pá, pá pá pá pá nele, tá bom? Tem o um que aí de bom pra mim? Nada. Ah, pegou. Bom, entra no meu que carro. O que era? É? Entra no meu carro. Não, eu não. <coughs> eu não, não vou entrar não, nesse GP. E por que tu tá indo de bocão com esse jipe, cara? O jipe é muito fácil de matar. Ah, mano, o gelo não sai. Chega a capa de 54. Meu gelo não sai. Cadê o cara? Mata daí. Tá pensando o quê? Olha aí, olha. Não dá pra dar co as costas. Vamos jogar mais uma agora nosso faz buia. Não, não. CS ou X1? X1, x Quem que queria? O seu. Tá. Tu tem mais sala, é verdade. Eu tenho só duas. Eu de sala. Se <risos> amanhã nós ganhamos a salinha da guirda, daí eu tenho três salinhas amarelas. Olha, olha, tem hoje liga, nem sabia. Eu pensei que fosse a última. Bom, quem quiser falar com a gente, vou deixar nosso link ali embaixo. Do coletivo e aqui do pai, né? O Juninho. Vamos ver se eu ganho o droquinho, não. Ai, tira o, Sky, tira o Skyler, tá bom? Eu nem coloquei mais o Skyler, só tô usando a loca. eu sempre me esqueço de colocar. Mãe, eu... E vê se... Oh, coloca na segunda lojinha, que sempre cai deserto quando é na segunda lojinha lá. Ué, mas sempre tem deserto, homi. Ô, oh, bota um P, por eu favor. Que, é um P. Eu, que, eu que escolho o deserto. Sim, mas coloca um P. Sim. Epa. Ô, oh, tu, tu pega os negocinhos do passe lá e fica coletando eles quando tu pega? Ok. Não. Vem Cubo, vem Cubo, vem Cubo, vem Cubinho, vem Cubinho Ô oh, Cubo, se tu vir cara, eu não vou gastar topo, por favor Cubinho hum? Ela ganhou um emote, nada mal Que emote? Aquele emote que roda com a mão balançando só, tum, tum, tum, aquele, lá faz, aquele lá faz muito tempo que eu ganhei, mas muito tempo eu tinha mais tempo do que tu na minha outra conta do celular da minha mãe, só que ela não sabia a senha dela, então, daí ficou assim, daí, oh, senão eu ia colocar... Adivinha, adivinha, que... que dia que eu comecei a jogar 2017, eu sei. Que dia? Não sei, dia 7 de setembro de 2017? No dia que lançou o SF, a gente, eu, eu e minha prima, a gente tava lá procurando algum jogo pra jogar online, mas foi lá show free fire, no, no dia, homem, puta merda, pensa assim na cagada. Depois, você tá me contando? Depois. Depois. Não, tu viu que... É claro. Bate soco, tá? Não, Bora, bate não, soco. Eu, bate soco eu quero te mostrar o emote que eu ganhei, homem. Eu conheço! Então qual que é? Como que ele faz? Começa a se virar e coloca a um mão pra frente e pra trás se virando. Não. É assim? É esse daqui, ó. Eu vou colocar a cara, mas tu não me mata, ó. Não, Posso botar que... pra cara? deixa eu ir ali, vem. Ó, ele faz assim, não. Oh. Mas não é o braço pra frente, é o, os dois ficar para frente. Oi, vamos aí o já. А мы маты.